Eles, eles, tão, eles vêm de todas as orquestras do Rio, tem gente da Orquestra Sinfônica Brasileira, tem gente da Orquestra Sinfônica Nacional, da é, Petrobras Sinfônica, da Orquestra Sinfônica da UFRJ, é, Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, também tem estudantes e funcionários das universidades UFRJ e Unirio. Então, assim, a é gente de, de todo lugar que se uniu aqui mesmo para esse concerto. Esse foi o melhor concerto que eu já fiz, porque é muito melhor estar na rua, do que estar numa sala de concerto quando você tem uma proposta aqui que é muito maior que é pela música também é por um movimento por uma causa justa por um brasil melhor pelo aquilo que a gente acredita por uma educação que a gente precisa que melhore a arte é acima disso tudo pra calar a boca de muita gente então fora cunha você já vazou cara vaza daqui valeu teme acabou não vai ter nada pra vocês aqui fora. cara dos músicos brasileiros, a cara dos músicos cariocas, acho que é muito criativo isso, assim, você nunca falou um Fora a Cunha com tanto fundo musical, foi muito lindo.